За Кес так. Кес це. як типа син. А так. Другий син народився. І І база. Що ми робимо, я не вірю ми o um sortudo da vez foi o Vansvi Jogando ali um braço direito, short dust Tinha um pacote de lembrança Abriu esse único pacote de lembrança E deu nisso E não foi só ele Durante esse major várias outras pessoas Abriram pacotes de lembrança E tiveram muita sorte Now Nesse Major teve um jogo que me marcou, tá ligado? Eu nunca vou esquecer porque eu tava lá Foi aquele jogo da Fúria contra a Navi Uma MD3, primeiro mapa Nunk, a Fúria perdeu o segundo mapa Ancint, a Fúria ganhou terceiro mapa Mirage Logo, há como dropar uma AWP Desert Hydra daquele jogo Fúria e nave, um jogo que, mano, putz Vou contar pra minhas filhas quando elas crescerem e entenderem Esse mundo, tá ligado? Porque foi muito louco Então hoje, eu investi uma grana pesada Realmente muito dinheiro Pra comprar vários e vários pacotes de lembrança Desse último Major Vou comprar 50 da Dust pra tentar dropar A AK-47 Arabesca Dourada Que tá muito valorizada E mais de 100 buscando A WP Desert Hydra, daquela partida Fúria e NAVI, a partida que o Simple saiu, mano Eu ia falar uma palavra não muito legal Ele saiu com muita raiva, bem nervoso me desejem sorte Eu sou idiota por gastar muito dinheiro com isso Sim, eu sou Mas é porque eu acho que um dia ainda vai dar muito bom Quem sabe hoje E também porque Não deixa de ser um conteúdo muito top pra vocês Então vamos fazer o seguinte Deixa um like nesse vídeo É importante pra mim E se inscreva no canal também É só um clique Vem comigo Faça parte da matilha Bora lá agora Tô nervoso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 mais caro do brasil, avaliar rapaziada, comprei os pacotes de lembrança 50 da dust 2 e aí a meta é isso daqui ó Arabesca dourada Ainda mais agora que subiu muito de valor E também comprei 50 da Mirage E a meta é essa A WP Desert Hydra Se eu ganhar uma Desert Hydra ou uma arabesca dourada, vou ficar pra mim. Porém, se vier algum item interessante, né? Legal, como por exemplo uma UMP uma SSG dessa, né? Ou então na coleção da Mirage, essa Desert Eagle. Aí, nesse caso, eu sorteio pra vocês. Então, vamos abrir, né? Não precisa de chave, você compra o pacote de lembrança e abre. É relativamente simples. E vamos torcer, mano, vamos ter fé No caso aqui, a Dust não foi muito jogada no Major Então eu comprei dessa partida entre Outsiders e Team Spirit Já os pacotes da Mirage Eu peguei daquela lendária partida Fúria e Nave É, pô, aquilo ficou pra história e, mano Uma Desert daquela partida, você tá maluco Eu ia ficar muito contente, muito contente Aí tem azul, beleza, God Menos mal, MP7 bem feia Total sem caixas, ou seja Tem muito jogo pela frente ainda Vamos na fé, vamos na esperança se bem que, desde o Major retrasado, mano, eu invisto muita grana nesses pacotes E até hoje eu nunca consegui um item vermelho, uma cara de Esca Dourada ou uma WP Desert Ida Nunca, nunca, nunca, nunca, Eu tenho muito, muito azar E aqui, mano, é difícil também, assim, é mais difícil do que ganhar faca, eu acho Mas vamos, vamos, vamos, mano, vamos pra cima, tá ligado? Vamos na fé Tem jogo, rapaziada, tem jogo Uma, um fade já me deixaria bem contente Vamos lá, vamos lá Difícil, hein? Difícil pra Dedel. Vou fazer uma trollagem aqui Pra controlar um pouco a ansiedade A gente abre o console E tampa a roleta aqui com o console Então só vai brotar na tela o que veio né? Aqui no caso deu pra ver que Cano curto Ai meu Deus Mais uma tampa na roleta Mais uma Opa! Opa, rapaziada! Deu. Ó, Factor New, inclusive. Beleza, safe, safe, safe, safe, safe. Deixa eu equipar aqui. Quanto que tá custando? Sem pila, sem pila. Tá longe ainda de pagar a brincadeira. Isso tudo aqui foi cerca de dois mil reais, tá ligado? Então tá longe ainda de pagar a brincadeira, mas. Safe, beleza, ó. Beleza, ok, ok. Revolver. 90. A USP foi, foi legal, a USP foi interessante, foi bacana. Mas ainda pode melhorar, a brincadeira ainda pode melhorar. Ó, por enquanto eu abri, Cada fileira tem 8, 8, mais 8, 16, aqui mais 8 vai dar 24. Ah, tem, tem, tem caixa ainda, rapaziada, tem, tem caminhada ainda, tem caminhada, tem caminhada, mais uma, Vai. Daquele jeito que deu sorte hum, Não aguentei Caixa de número 24 Revolver Safe Uma Mac-10 aquecimento de aço eu não reclamaria Juro Não reclamaria mesmo Uma Mac-10 aquecimento de aço seria Mano, sensacional, perfeito Não reclamaria Tem uma forma também de abrir Misteriosamente Assim, ó Você abre dessa maneira E aí você vai revelando o item Aos poucos Porém, pelo som Eu já sei que vem um item horrível, né? Tipo, é fácil Pelo som eu sei Se foi um item bom, mais ou menos Ou um item da hora É diferente Item ruim Bem ruim, por sinal Dá pra fazer também Tirando o som Aí, né? Putz, aí me confundi toda Apertei F enfim, dá pra abrir a caixa sem som. E aí é tipo aquele modo raio-X da França, tá ligado? Você vai fazendo aqui, ó, aos pouquinhos. Você vem de pouquinho de pouquinho. Já viu ali que é um item horrível, enfim. Só mais uma desse jeito, vai. Só mais uma desse jeito. Aqui, aqui, aqui, aqui. Hum, hum. Voltaremos ao tradicional. Como é que De é tipo, Mais 10. Mais 10 da Dust2. Vamos lá. Última, rapaziada. Última da Dust E tem merda. Beleza, ó, galera As primeiras 50 aqui Não foram boas. O melhor Que conseguimos foi essa USP de 120 reais, no máximo A USP é bonitinha, né? E, pô Veio o Factory New. Não dá pra fazer contrato De troca desses itens, por serem Itens souvenir. Né? Mas Tem 50 agora da Mirage. Ai, ai, a Mirage tem que dar sorte, cara A Mirage precisa nos salvar Dessa partida ainda Entre Nave e Fúria, mano Uma partida que ficou para a história Um item interessante, um item legal aqui Seria sensacional, poderia ser, mano Poderia ser a Digo Um item pra eu guardar comigo, que seja Dessa partida perder a esperança não vamos perder a esperança essa USP aqui também é bem bonita viu mano, essa USP versão souvenir com os abusivos dourados é tipo de um item que eu gosto, acho bem bacana aceitaria, já é melhor que os itens cinzas né, mas enfim, vamos lá que tem, tem caixa ainda, vamos lá que tem, tem caixa Ai, ai, ai. Pensar que em um desses pacotes pode ter uma Desert Hydra, cara. É só isso que eu gostaria. Ai, ai, ai, ai. Vocês ai. viram? Eu vi. Só para me iludir também, mano. Ai, oh, meu Deus do céu. Só para me iludir, né, Valve? Filha da mãe, safada. Eu vi vocês viram eu vi o melhor até agora é nessas caixas da Mirage Vector New também Tá acabando, tá acabando, galera. Tá acabando, galera, tá acabando. Estou ficando desesperado. Ai, não é possível. Tenso, mano. Tenso, tenso, tenso, tenso, tenso, tenso, tenso. Poucas chances, poucas oportunidades. Nossos pacotes de lembrança irão se encerrando e até agora não, fim. E até agora, nada de Natica de Catibulica. Ó, <SILENCIO> oh, Valve, tá me... Nossa, tá tirando com a minha cara, né, Valve? Brincadeira, em diretoria do Baixo da Gama. É, perder pro São Paulo em Correio por 3x2. Sacanagem, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Sacanagem. <SILENCIO> Fazendo de propósito, três chances, três oportunidades. Ah, mano, eu sou muito <risos> Vou comprar mais ficha. quero ativar as minhas fichas Como que eu ativo as minhas fichas? Não, sério que a Valve, sério que a Valve bugou Vai fazer ativar ficha por ficha? Não, ele tá tirando, mano Ele tá tirando, ele tá tirando Meu pai Vamos lá, rapaziada Mais 60 aqui Sei lá quantas tem Opa, vou fazer o seguinte Eu vou abrir todas Sem ver Dessa maneira aqui, ó Eu tô abrindo Aperto o ESC O item não tá aparecendo pra mim e no final eu, eu vejo No final eu vejo o que veio Não faço a mínima ideia do que tá vindo Mas vai ficar legal no final Porque a gente vai ver item por item Vocês vão ver Isso é muito justiça. Os itens estão aparecendo lá em cima Só que eu não vou ver, né, tá ligado? Se eu ver não vai ter graça, a gente vai ver depois mais itens estão vindo, ó Estão sendo desempacotados Vocês podem ver que ali na esquerda, ó, o número aumenta eu Tava 77, agora tá 78 Agora vai para 79, enfim Vai ter coisa vindo aí Espero que coisas boas Últimas 3 Última A última eu vou deixar, vai A última eu vou deixar Agora a gente vem, agora a gente volta Ah, não apareceu os itens né Ai, mas a é melhor Mas a melhor coisa que conseguimos Foi essa Bem inacreditável Eu não sei porque eu insisto, eu não sei porque eu persisto Galera, deu ruim Nossa conta, com todo respeito É zicada, é né? muito zicada Esses dois itens aqui, foram os melhores que eu consegui essa USP bem bonita, por sinal. Bem bonita mesmo. E essa AUG, eu usarei por 7 dias, né? Afinal, Trade Lock... Então sou obrigado, né, praticamente ter las no meu inventário por 7 dias, mas vou mandar pra dois de vocês, então se você quer ganhar uma dessas duas skins, manda pra mim uma print desse vídeo agora, nesse momento, mostrando que você deu like no vídeo, que você tá inscrito no canal, manda essa print pra mim lá no Instagram, arroba cachorro 1337, junto do seu trade link, então a print e o trade link, e também me siga lá, é importante, enfim, escolherei duas pessoas aleatórias e para cada uma, uma dessas skins. Então ó, essa é a USP, tá limpinha, né, tá bonita, eu, eu gostei, gostei mesmo, pra ser sincero. E a ah, um... Okay. Alguém brilha, viu? Chama a atenção. E é especial também, né? O jogo da Fúria contra navio, enfim. Tá, tá, tá bonita também. Óbvio que eu preferia a K ou a WP, né? Mas fazer o quê? É isso. Se inscreva no canal, faça parte da matilha. Meu sonho é ter um milhão de inscritos. Estamos quase lá. Então se inscreva, é só um clique. Clique que pra mim faz toda a diferença. E se você já for inscrito, se você já faz parte da matilha, deixa o like. Assim o YouTube divulga o vídeo pra mais pessoas. E, mano, ganha inscritos. Tá tudo certo. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu e ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fala. Ah, não